Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal City Games, eu sou o Will E hoje a gente traz para vocês aí o terceiro episódio da série de The Last of Us 1 né? Com aquela ideia justamente de a gente já entrando no clima e recapitular um pouco da história Até a gente jogar a parte 2 que eu também trarei para o canal Beleza? Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever é bem importante para a gente aí conseguir chegar aos 100 inscritos rapidamente. E se você curtiu o vídeo, dê o seu like, ative também o sininho, porque é importante aí para você receber as notificações. Beleza? Então aqui a gente está indo para a parte do museu. Okay. Então vamos sair desse lugar. Praticamente a gente acabou de fugir de uma onda de corredores. Ah, legal que a gente tem aquela mesa pra gente melhorar os equipamentos. Sabe, pra explorar a cidade. Eu tava no shopping quando encontrei gritado. Esse perdido. um Enfim, uma dessas coisas que vocês chamam de corredores me mordeu. E foi isso. Legal. Vamos lá. Na mesa aqui, se vocês não conhecem, galera, é a forma onde vocês conseguem melhorar os equipamentos, tá? É, as armas. É, eu tenho aqui em torno de 101 engrenagens aqui. Eu só vou conseguir melhorar o, o carregamento, velocidade de carregamento. Eu não vou melhorar as, as armas pequenas. Eu vou procurar melhorar a shotgun, essas armas que elas são mais fortes. Porque até agora a gente tá conseguindo andar muito bem aí. Sem gastar muita munição. É, vamos ver se a gente encontra mais alguma coisa por aqui. É, para cá não tem mais nada. Bom, deixa eu ver essa porta aqui. Opa, meteu o pé. Opa, tem uma tesoura aqui. Aqui não tem nada lembrando que aqui, esse recurso né, daqui tem a mesa para você fazer melhoria nos equipamentos no vídeo que eu postei sobre o trailer o último trailer que foi lançado de Last of Us inclusive eu Aparece também no trailer ali que a gente fez o React. Beleza? Por aqui parece que não tem nada. Lembrando que eu estou jogando no PS4 Pro. Ah, merda. Ei, querida. Desculpa, desculpa, Foi eu. Desculpa. Bora. <susurra> aqui é um museu antigo. Algumas coisas têm centenas de anos. Sério, uau, vamos andando devagarzinho. Deixa eu ver. Tem alguma coisa aqui? Aparentemente, não, galera. Aqui ó, não tinha visto tesoura também. Onde você está indo, menina? Ah, não, a gente veio daqui, na né? realidade, né? Acho que tem alguma coisa para explorar pra cá até está ali? Olha a cabeça, vai, vai, vai. Putz, Putz, Grila. Estou vivo. Eu vou dar uma volta. Meu, esse barulho desses instaladores da tá louco Vamos pra cá Fecha Ah é. Tem uma faca só Deixa eu ver como que eu tô.. eu Não, não queria. Eu não quero gastar as facas porque.. Ai caraca, ele me viu! Eu tava falando que eu não quero gastar as facas justamente porque às vezes tem em alguns lugares secretos. Que você só consegue abrir com a faca, né? Que droga, beleza. Eu tenho duas. Vou ver se eu acho aqui alguma outra coisa pra gente matar o, os instaladores. Vou usar uma coisa aqui. Pox. É o que eu não queria. Usar. Não queria usar, matar esses caras no tiro, mas, paciência, né, galera? Pelo menos, pelo menos foi eficiente aí, na Nos tiros. Acho que não tem mais nenhum. Tem uma um porrete aqui, que é igual ao que eu tenho. Vamos ver se tem alguma coisa para cá Para cá de onde eu vim Uma garrafa Tesouros Ó, precisa da faca completa, acabei de falar Isso vale a pena, né? Pelo menos se a gente gastar um... Ó Foi sim, cara galera Quantidade de... Ó, 25, valeu muito a pena Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Opa Não Show, vamos atrás das meninas, então Acho que as meninas estão pra cá fechado hein? amigo está pegando lá vamos lá ah! filha da mãe Nossa senhora. Você tá tirando, cara? Essa foi pouco. Beleza. Vou pegar uma garrafa aqui, porque eu desperdicei o tijolo. Ver se aqui tem alguma coisa. Acho que não tem nada. Tess, você está bem? Só um pouco sem fôlego. Por aqui. Por aqui chegamos ao telhado. E você, Tudo bem? Defina bem. Ainda está respirando? Respirações é, curtas e em pânico contam. É, conta. Certo. Então tá bem. Bora. Temos que atravessar. Tá ali. É o nosso prédio. Tá, já cheia. Já achei a Tauba. Mas toma cuidado quando subir, porque é um pouco. Oh. E aí é tudo que você esperava? Ainda está em aberto, mas cara, essa vista é o um máximo. Vamos por aqui. Olhou no relógio, lembrou Ei, da filha, lembrou da Sara, bora. Estamos quase lá. Se ligue. Bora. Sim, senhora. É, lembrou da Sara. Começando a ter o apego. Apego com a menina. Depois da esquina, vamos. Continua, garota. Vamos ver se tem alguma coisa para cá. Não. Deixa eu ver se a gente consegue. Falta mais 10 aqui de comprimido pra gente melhorar a, a energia. Beleza, bora. Ali também não tem nada. Isso aqui. Imaginava já. Legal. Quase lá, Tess. Então, e aí tem momentos do jogo que você não consegue correr, né? Você corre bem na moralzinha, que é principalmente pra... Acho que é proposital na realidade, né? Pra você é, só pra claro... ver o cenário. Parece que é raso do lado direito. Me segue. E não tem load, né? Não sei se vocês perceberam. Tem um load principal na hora que o jogo vai começar. E todas as transições de cenas, assim? né? praticamente não tem load as loads é claro. são feitas nas nas cutscenes nada lá nada lá bora para cá não não não mas e agora Putz. O que está fazendo, Tess? Oh, Talvez eles tenham um mapa ou algo que nos mostre onde estavam indo. Até onde nós vamos com isso? Até onde for preciso! Onde era o laboratório deles? Uh, ela nunca disse. Ela só disse que era em algum lugar no Oeste. O que estamos fazendo aqui? Nós não somos assim. O que sabe sobre nós? Sobre mim? Sei que você é mais esperta do que isso. Adivinha só, somos uns ferrados, Joe. Faz tempo Não, que é. Nós somos assim. sobreviventes. É a nossa Acabou, Tess! Nós tentamos. Vamos pra casa. Não. Não vou a lugar algum. É minha última parada. Opa! Nossa sorte ia acabar cedo ou tarde. O que você tá dizendo? Não é. Me... Não me toque. Ela infectada Joel Deixa eu ver Eu não queria me que... Me mostra Minha nossa Opa, né? Opa, opa Mostra o seu braço Isso foi há três semanas eu fui mordida há uma hora e já está pior. Isso aqui é real, Joel. Você tem que levar ela para o Tommy. Ela ama essas pessoas. Ela sabe para onde ir. Não não, não, não, não. Essa missão era sua. Eu não vou fazer isso. Você vai sim. Olha, passamos por coisas suficientes para que sinta que tem uma dívida comigo. Leva ela para o Tommy. Essa merda. Eles estão aqui. Troca. Eu posso ganhar tempo, mas vocês têm que correr. Quê? Quer que a gente deixe você aqui? Quero. Mas de jeito nenhum. Eu não vou virar uma dessas coisas. Vai. Não dificulta as coisas. Eu posso lutar. Não, vai embora! Caraca, Ai, esse jogo é demais, né, gente? Ali. Não queria que fosse assim. vem vamos logo. Sabemos que está aí! Larguem suas armas e saiam com as mãos para cima! Mas que droga! Eu não acredito que fizemos isso. Para. Nós deixamos ela morrer Para! Fica perto de mim! Temos que sair! Oh, cara. Fazer um... Um coquetel Se tem mais alguma coisa pra cá Pra cá? eu não tenho nada Só eu só achar um... Uma barra aí de... Pra restaurar um pouco da energia Vamos subir! Já começou o pipoco lá embaixo. Putz, era. Vocês vão se ver comigo, galera. Vocês mataram a minha garota. Vocês mataram a minha mina. gente já vai beleza é um parão uma garroncha Nova Espingarda. Não vou usar ela agora. O que vamos fazer? deixa comigo. A gente vai para cima. Os caras já vieram por ali, né? Beleza, tem um maluco ali. Tá. Já me vira? Saco, não era pra eles. Os caras terem me visto. Baixa a cabeça. Vem, vamos. Deve estar por perto. Vou olhar essa área. Pessoal, procure no corredor. Isso aí. Droga! Deixa eu ver se ele deixou algum item, não deixou nada. Tem mais um ali. Eles é estão aqui em algum lugar. Eu fui do corredor. Pelos flancos dele. Ah, o cara me viu. Olha a boca cara, ué? O cara ficou com medo? Mais um cara, Os caras não estão deixando item nenhum, mas beleza Tamo Tamo bem Puxa algum item aqui, oh, beleza. Agora a gente já consegue fazer, galera, aqui, ó, colocar aumentar a energia e é o que eu vou fazer. Oh, nossa, a nossa energia aumentou mais uma uma barrinha ali. Opa, legal. Isso vai ser útil. O que você tá fazendo? Tô indo pra cima deles, esses vagabundos. Eles mataram minha mina. Vamos por aquele corredor. Fique abaixado, não sei quantos são. Aqui não tem item nenhum. Acabar com esses cara aqui rapidinho O cara foi pra lá Droga Acertou. Caraca! Você vai Gastando muita, muita munição aqui. Não era essa a ideia, mas eu acho que tem mais ainda. M M Matar vocês na porrada. Acho que tem mais um ainda. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Bom, não foi da forma que eu queria. Gastei muita munição aqui, mas... Beleza. Acho que não vai comprometer mais pra frente, não. Chegou. Chegou acampado. Tem dos coisas aqui né? Os poros. Como você consegue respirar eu, ali. Eu, eu não tava mentindo para você. Entendido. Mantenha a posição perto forte. Entendi. Mantenha a posição. Eu não vi nada. Vou olhar essa área. Olha ali daquele lado. Apareça, seu covarde. Tá bom. Você pediu? O cara tá bem escuro aqui. Cadê outro cara? Agora desceu aqui. já era! Perdeu! Perdeu, puri boy! Agora... Bom, deixa eu ver se... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que a gente consiga... Acho que aqui não tem nada... Não, nada! Nada aqui, nada ali. Bom, deixa eu ver se tem alguma coisa no trem, pelo menos. É, tem pra cá também, tem umas coisas pra cá. Eu não sei se aqui era o caminho. Eu vou. Espera aí... Se pra cá tem alguma coisa... Ah. Não tem nada aqui. caminho é pra lá mesmo. Não sabe nadar Espera que a gente dá um jeito Não sabe nadar Espera que a gente dá um jeito Vem por aqui Pressione em círculo para mergulhar e X para voltar à superfície Bom, Aqui não tem nada Lembro que eu tenho que achar um pallet. Ali. Tô bem. uma escada talvez dê pra usar isso chama, chama alguma coisa aqui o seu contato é um cara chamado Frank é um cara fora é um cara de fora com quem ando fazendo negócios ele quer entrar na zona de quarentena de Boston encontre encontre ele na cidade da estação de metrô da rua Park perto do prédio do Congresso em anexo estão visto e os documentos da zona de quarentena. Gostou da ajuda? Cuidado lá embaixo. Alguns dos outros caras estão relatando instaladores e perseguidores na área. Onde. Onde. Onde está? Onde está esse desgraçado? Estou esperando aqui há mais de duas horas, suando as bicas. <risos> toda hora que. Toda hora acho que estou vendo algo se mexendo na sombra. Sinto que um perseguidor vai pular em mim a qualquer momento. Vou esperar só mais 15 minutos aí e vou voltar. Calma, calma, querida. Tem que procurar algumas coisinhas aqui. Pronto, peguei. Tem gente vagaluna. Desce, querido. Sobe. Não se mexe. Champion um gente do Vagalumes. Acho que, eu que não tem mais nada. O um negócio de jogar vamos aqui de novo. Beleza. acho mais alguma coisa aqui Não, não tem mais nada Vou pegar a escadinha pra... ali Ah, tem um pallet aqui ó Sabia que você estava em algum lugar Vai ok, Para liberar a escada aí para nós. Nada pra cá Pra cá nada também Então Vamos, bora Bora sair dessa loucura Tess. Eu nem sei o Olha que... Olha só, as coisas vão ser assim. Você não fala da Tess. Nunca. Acho melhor não falarmos das nossas histórias. Segundo, não conte a ninguém sobre o seu estado. Vão achar que é louco ou vão tentar te matar. E por último, você faz o que eu disser, quando eu disser. Entendeu? Claro. Repita. O que disser é uma ordem. Ótimo. Tem uma cidade... alguns quilômetros ao norte. Tem um cara lá que me deve favores. É provável que ele nos consiga um carro. Certo. Vamos nessa. É galera, a historinha tá ficando cada vez melhor. A gente vai finalizar o terceiro episódio por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Vamos aproveitar a cutscene aí. E mais uma vez, vocês, se você é novo no canal, na realidade, né, não se esqueça de se inscrever. É bem legal aí a gente conseguir chegar aos 100 inscritos e trazer cada vez mais conteúdos novos. para vocês, se, se curtiram o vídeo, deixe seu like. E, galera, valeu e fui. Fiquem com Deus. Tchau.